Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa A obra não pode parar não, não. É isso mesmo? Se não era, agora é Se não era, agora é Nós criamos o um Acelera e Pisa Gente A obra não pode parar Não, nem. Não, para. Não, para. não para Olha que sinergia bonito hoje Só com, Olha que povo bonito, gente Olha que não dá Não dá A apresentar Eu sou a Andressa Tenho 26 anos Fri Pri Priscila 35 Vou repetir tem carinha de 25 porque tem carinha de 25 Obrigada A Gi? Eu sou a Gi, pode me chamar de Gi porque meu nome é muito difícil Então eu tenho 24 anos Oi, eu sou a Damares, tenho 27 anos então, nosso papo hoje, gente, está muito bom, muito interessante. Uns assuntos muito importantes, né? Que a gente tem conversado, que a gente tem falado entre nós. E que eu acho que é importante a gente comentar com o pessoal também que está assistindo. E aí a gente vai começar falando essa questão da família cristã. Vocês vieram de família cristã? Como que foi essa questão? Vocês se converteram novinhas? Como é que foi? Não, eu não vim de família cristã. Eu fui para a igreja, tinha oito anos, né? Eu era criança. Eu fui pra igreja com a minha avó, mas os meus pais não são crentes, então assim, a família né, da minha avó era evangélica, eu fui pra igreja com ela mas não nasci em um lar cristão <risos> e até hoje meus pais não são cristãos lá em casa só eu que ainda ainda Jesus completar isso. a salvação isso, isso aí. nós cremos se não crer nisso é como não crer na mensagem da cruz amém meu Deus e você também <risos> eu no meu caso já nasci num lar cristão então é mas converter mesmo se aceitar Jesus né e tudo foi eu tinha uns 10 anos mais ou menos ou até antes disso, eu não lembro muito Eu lembro do dia, mas não lembro a minha idade Você arte. aceitou Jesus? Aceitei, fui lá levantei oh, as mãos gente, lá na frente A Bebela aceitou curso. também no cutinho Gente, gente é tudo pra <risos> mim É verdade. Já que não lá tem lá emocional pra esse ah, momento Nenhuma temos nenhuma Nenhuma E você, Pri? Conte conte nasci, para nós? Nasci no berço cristão Minha família é toda cristã Desviei E voltei Graças a Deus me é Amém, amém, Deus. amém No meu caso, a gente, eu me converti eu tinha 13 anos 13 anos eu me mudei de um bairro pra outro E aí no prédio que eu morava tinha um grupo de meninos Que eles eram da igreja E aí acabou que a gente foi pra igreja e minha irmã na época E aí eles saíram da igreja Então a gente e a minha irmã ficamos por um tempo E aí é, Nesse período né fez a obra Mas lá em casa ficamos só eu e minha irmã mesmo depois de um período ela acabou se desviando também, mas graças a Deus agora ela voltou. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu tô Amém. É com Sim, você. ela tem ido, Sim. graças a Deus, tá voltando e o Senhor é bom. Igual a gente falou, né? A gente crê que o Senhor faz a obra, o Senhor faz tudo. Ele pode salvar, ele pode transformar, Ele faz milagre. A gente não, mas quem convence é o Espírito Santo, né? Ele faz tudo isso, né? Mas aí a gente tava comentando também, né, mais cedo, sobre a questão de faculdade, né? Vocês também já se formaram? Como que foi? Isso aí? Que curso que vocês fizeram? Eu formei em 2009. Meu Deus! <risos> Eu fiz enfermagem. Não, não, não, não parece? Olha, tô indignada. Alguém falar? Aí? Quem assim, acredita? É. Formei em 2009. Fiz enfermagem. Fiz pós para em concurso. E é isso aí, sem terceira. Ai, maravilhoso. E você, Gi? Eu fiz direito, eu formei tem pouco tempo, assim, né? Quase dois anos. Pouco tempo, nem tão pouco, né? Mas, passa muito rápido. Damares. Eu sou contadora, né? Eu formei em 2017. Maravilhosa. E tem pouco tempo que eu pós-graduei em administração pública. Gente, que glória. glória eu me formei mesmo. em direito também, em 2019 eu me formei. E aí eu fiz pra, é, terminei recentemente a pós em direitos humanos, que é uma área que eu amo. E a faculdade, né gente, ela é muito importante, claro que eu acredito que Deus faz tudo muito perfeitamente. Até na faculdade que aí eu vou contar de novo porque eu falei com as meninas, que eu fiz um período de engenharia civil só que você foi é muito bom pra mim, que não deixou que eu fizesse engenharia não, não dá nada certo Pense em mim construindo prédios, esse é um desastre. não, rolar. não Gente, faz sentido giro. pra mim Mas quando eu bem. comecei a fazer conta <risos> baixa não, comecei a fazer planta baixa comecei a fazer, não, não é pra mim Jesus, o que, é que eu vou fazer? eu busquei uma direção, eu falei, Jesus, o que, é que eu vou fazer daqui pra frente, né? Eu só me direcionou pro direito, que eu amo sua apaixonada. não exerço diretamente, mas eu faço alguns serviços nessa área, mas assim, glorifico a Deus por essa mudança que ele fez na minha vida porque eu creio que se eu tivesse continuado na engenharia, eu não teria terminado de jeito nenhum de Mas jeito. quando você estava na faculdade, você estava na presença do pai? Estava aquela coisa, né? Eu comecei com 17 anos, mas era aquela fase que eu estava assim, um pezinho aqui, um pezinho ali, sabe? Você entrou aquela na coisa... com 17 anos? Com 17. assim que eu terminei a escola, eu falei, vou fazer faculdade eu já comecei a fazer engenharia, fiz um período só e já mudei, só que nesse período da faculdade eu tava com aquela coisa, ah Jesus eu sei quem o senhor é, beleza, tá isso eu tá aí, eu tô aqui, então eu não tinha um relacionamento com o senhor, não disputava da presença dele, eu sabia que tinha um Deus que tava ali mas eu não tinha experimentado disso até então, sabe? É, é o conhecer de ouvir, isso, é o conhecer de ouvir, de ouvir as pessoas contarem os testemunhos, né, mas aí realmente foi nesse período da faculdade que eu me posicionei e falei, peraí, o meu pé tá aqui e meu pé tá ali, onde eu estou, né tem que me posicionar, eu, eu sou crente, ou eu sou igreja, ou eu somente vou pro culto, então eu tenho que saber realmente o que eu quero da minha vida foi nesse período da faculdade, por incrível que pareça que eu tive esses partes do Senhor e falei, peraí que eu tenho que mudar a minha forma de viver com o Senhor então, né, tem um relacionamento Mas por mesmo. por que? você estava você tendo muita oferta por gente, teve demais estar? porque normal, normalmente o Estado é o, é o contrário é infelizmente né? é o contrário, então eu, eu Falo sempre que for, foram duas questões, né? Foi nesse período mesmo que eu tava nessa adolescência de descobrimento De como as coisas estavam funcionando E foi nesse período que o Senhor me falou sobre propósito O que que, que que Ele queria que eu fizesse na minha vida né? Ele falou assim, ah, eu te chamei E eu fui realmente ter um relacionamento com ele e conhecer quem ele era Eu comecei a me interessar, buscar, buscar Mas peraí, eu sempre ouvi falar de Jesus pelo que as pessoas falavam né? Mas o que, que eu sei de Jesus? O que, que eu conheço de Jesus? Eu comecei a me interessar por, por isso, né? A pesquisar, a ler mais a Bíblia, a orar, que é uma coisa que eu não fazia mesmo, mesmo estando lá, e eu comecei realmente a ter uma busca maior em relação a isso. Uhum. Então, durante essa busca, eu acredito que o Senhor realmente mudou a minha mentalidade do que era, do que eu estava fazendo, né? E outra coisa também foi a questão das amizades, né? Então, assim, glória a Deus por isso que nessa etapa, nesse período, o Senhor me abençoou com amizades muito boas, pessoas muito, sabe, muito... Como eu posso dizer Pessoas realmente que tinham um posicionamento firme com o Senhor Que me ajudaram nisso, né? De falarem assim, ó oh, Não caminho esse aqui Esse aqui é melhor pra você É assim que funciona, né? Então, assim, eu realmente fui muito bem alicerçada de todos os lados Por essas pessoas que me ajudaram nesse processo E é muito importante, né? A gente sim. ter amizades que nos levam pra mais perto de Deus gente. Amizades que nos ajudam, né? Que tá ali o tempo todo não... Eu falo que são as amizades espirituais Sim, né? sim, com sim, e nesse período da faculdade, a Lídia, que é uma das minhas melhores amigas, a gente dois junto nesse período. Que foi quando a gente trocou o curso, ela também trocou, saiu de um curso, foi para direito, e eu também. A gente foi para a mesma sala e eu acredito que foi assim, realmente, muito de Deus. Porque a gente se, é um propósito de Deus porque a gente se ajudou nesse período. Porque né, querendo ou não a gente, na faculdade a gente tem tudo, tem ofertas, tem tudo que a gente, assim. Uma bandeja na nossa frente, né? Igual eu sempre dou o exemplo da faculdade que a gente tem aqui, que tem um bar na frente. Então, assim, o pessoal, ah, vamos ali, não tem nada demais, não, vamos só ali. Você pode só tudo sentar puxa, ali né? Isso, aquela coisa. Então, não precisa nem beber nada, só senta lá. Uhum. Né? Então, às vezes, quer inserir a gente nessa questão de tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. São as sutilezas. Mas não Exatamente. é assim que funciona, né? Então, os meninos também tiveram é um amizade nada que ver, nesse né? período, Sim, né? É a mesma. Tivemos. Né, gente? tivemos graças. graças a Deus <risos> né eu agradeço graças muito assim pelas amizades mesmo de Deus que o Senhor Sim, colocou na minha exatamente. vida porque assim é, isso é fundamental fundamental mesmo para gente para nos ajudar né na caminhada cristã porque a gente sabe que não é fácil né a gente sozinho a gente não consegue essa é a realidade né mas quando a gente tem pessoas preparadas por Deus porque eu acredito que Deus prepara e Deus tem um propósito né em cada amizade Tudo, que ele coloca na nossa vida Assim como ele tira também aquelas que ele não agrada, né? Que vai nos afastar dele, né? E glória a Deus que ele tira! Amém! Sim, <risos> gente, tem muita você, gente... Não, tem mas é verdade, tem muita gente que realmente é quer tirar a gente da benção. Exatamente. Que fica ali, que tenta insistir, que fica em cima... Não, mas eu né? acho que isso é muito de é, estações, Sim, né? Verdade, verdade. Eu já tive melhores amigas que naquele período é a minha, as minhas melhores amigas, mas que não né, é a minha melhor amiga, mas que hoje já, vamos falar, mudou a estação, é teve alguma coisa de errado, não, nós brigamos, não, mas naquele momento ela foi minha melhor amiga, hoje não, mas, entende, então eu acho que isso de amizade é essencial, né, principalmente para o corpo de Cristo, né. E também eu acho que, eu estou lembrando que está falando, estou lembrando, na minha época de faculdade, tinha uma célula. Eu não estava na. na né? Eu não estava em comunhão, mas eu lembro que tinha uma célula, né? De, na hora do intervalo, eles reuniam ali na, é, em uma salinha e eles, eles é, louvavam e faziam oração. E, eu, e eu, isso me chamava atenção, mas a rebeldia da pessoa eu que eu nunca fui, não céu, foi, não. E eu acho interessante, sabe o que? Interessante, sim, né? Porque tinham meninas né que também eram de raízes evangélicas, mas que ali na faculdade, aquele tanto de oferta aquela coisa, né, gente, quando você não tem um relacionamento, uma intimidade com o pai você não fica é muito complicado, é preciso construir né, aquilo esse relacionamento, essa comunhão esse amor com o pai pra você poder falar que está enraizado mesmo, que Satanás pode te oferecer o que for de bandeja que né, você não não é, porque senão chega lá na porque... frente e diz, não, foi quando eu fui pra faculdade que eu desviei. Não é a faculdade não, que é culpada, é a exatamente. falta do seu relacionamento com Deus que fez você desviar dele. E acaba que em vez de você influenciar outra pessoa, você é influenciado. É. Aí você fica naquela, ah, mas... Tem, tá tentar tudo bem tá tudo certo mas não assim funciona vez, né? é, às, às gente... vezes o tudo bem tudo certo é. acaba ficando comum a gente falar ah, é isso mesmo segue a vida a e a não é, gente? gente não cumpre né o que a Bíblia fala para nós sermos que é luz na, no mundo né luz nas trevas né quando a gente não está enraizada a gente não consegue cumprir isso e a gente nem percebe que nós não estamos cumprindo Sim, a, é é uma coisa sem perceber e aí quando você né e cai. cai a ficha, você já tá 99,9% envolvido nas coisas do mundo e o pai já não existe mais na sua vida. Suas prioridades mudam. Aí quando você pai pensa, gente, nossa, o que é que eu vou fazer? É perceber, aí já tá, né? é, é igual você falou, é a sutileza mesmo do negócio de você achar que é, ah, a. É o problema. Nós estudamos na escola dominical, sutileza dentro Vai para BD, pessoal, e não diz não. Aprenda sobre. E como que a gente aprende a entender as sutilezas de Satanás? Como? Através da oração. Amém. Interpretando eu a palavra. A palavra, a palavra assim, verdade, né? Deus, é relacionamento com Deus, né? Se você não souber, não ouvir a voz de Deus, você não você consegue. Não Entendeu? Ver a erva da Aninha sendo plantada ali dentro da igreja. Você não dá fruto, o joio e o trigo é a mesma Exatamente. coisa. O que difere é o fruto. E oração é pra todos, né, Pri? Ah, a gente fala, oração quer... não é só pra as irmãs do Coque, mas para as irmãs do ciclo tipo de oração, tipo, a irmã tá orando e tá tudo bem. Os irmãos, ora pra mim aí, não é assim que funciona. Na né? verdade, não. eles estipulam uma certa idade. É. Então, se você tá com uhum. 35, 40 anos, pode encontrar tipo de oração. Não é isso, né? Aí que só elas oram, só é. elas vão lá, só... não é assim que funciona. Ou então, ó, sem fazer nada em casa. Se é. é. não faz nada <risos> em casa, <risos> vai para o vai orar, é. né? Mas não é assim que funciona. Não é. não. Todos nós somos chamados para oração, né? Aquele versículo que você orar citou. Sem orar sem e cessar, sem né? cessar, né? Então, a gente é o tempo inteiro, não tem essa questão de, ah, Jesus, eu vou separar um tempo na minha vida para o Senhor. Tipo, senhor, de meio-dia às uma, que é de almoço, vamos lá aí desses 20 minutos que sobrarem, eu vou lá fazer meu devocional, vou orar e vou agradecer a Senhor pelo dia. E não é assim que funciona é gente, é o tempo inteiro. O Senhor tem que ser a nossa prioridade o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir. É um relacionamento contínuo, né? É o tempo inteiro, não tem essa separação de, gente, eu vou trabalhar, aí eu vou esquecer Deus lá em casa e quando eu voltar eu vou encontrar com Ele de novo. Fala aquela é, vocês aprenderam lá. Ah, local. gente, ah, de forma natural, De mas... forma natural. É isso. Você é um só, você é não vai é, estar tá, na igreja tá, da sua Damares, aí eu vou para o meu trabalho, vou tirar minha máscara de cristã vou lá para o meu trabalho, não existe isso. Não. Não Até porque sentido. ali na igreja, né? Amém, mas você tem que refletir. A, a luz ali é onde você é está, uma hora você a... é está na capelina, é é. é. é. da igreja, você está ali, você é. ler é. a Bíblia levantar, receber a palavra e pronto. É. Não, é, não faz parte, é necessário. É né, o mandamento ali, nós estarmos ali, o corpo de Cristo, em comunhão na igreja. o que é, As quatro paredes não significam nada, mas o que acontece dentro das quatro paredes é essencial, é o manifestar, é a obra do Pai ali. É, porque na verdade é. a igreja somos nós, é cada um que faz parte de um corpo. Então, se eu sou o dedo mindinho e eu estou machucada... O meu machucado. Ah, no... é, eu indo para a igreja, o corpo inteiro tem que sofrer, Ai. né? Sofre, no caso. E fora da igreja eu tenho que continuar sendo um dedo mindinho, né? Eu não posso. Ah, não, vou deixar de é fora vou deixar que a, a gente compra o nosso ah, papel, Sim, que é, é ir de e pegar. O maneiro. maior testemunho que nós temos é. é a nossa vida. Claro. Então, não é o que nós fazemos, como nós fazemos, é reflete tudo isso. Claro. A gente é. tem é. a oportunidade é. de refletir Cristo fora da igreja. Exatamente. É. Dentro da igreja. Da falar, é eu, eu tenho fé, eu, eu acredito, eu acredito eu e a gente agir realmente em atos de fé e falar eu acredito e eu vou viver dessa forma porque eu acredito no que o Senhor faz. Né? Então é totalmente diferente o falar e o agir, né? Realmente é o testemunho da nossa vida do que a gente faz. Com né? certeza. É aquela frase que o Joás tem falado, né? Que tem incomodado ele. Qual Cristo as pessoas têm visto em você? Meu Deus. Isso, gente, é muito forte. Demais. Quando a gente pega para parar, para meditar nisso, quando as pessoas olham para mim, qual Cristo elas estão vendo. Gente, meu corpo chega a arrepiar porque, sabe, é uma coisa assim extraordinária que a gente tem que mortificar a nossa vontade o tempo inteiro, o tempo inteiro, para que o espírito reine e prevaleça. E para que a gente consiga ser a igreja onde quer que a gente esteja. Ser igreja dentro da igreja é muito fácil. É muito é fácil. Cômodo pra é cômodo para todo mundo. Cômodo, né? né? Então, então a gente precisa nos fazer essa pergunta a todos os instantes. O que a, o, as pessoas estão olhando para mim, o que elas estão vendo? Sim. Quem elas estão vendo? As minhas filhas olham para mim dentro de casa gente, elas vão conhecer Jesus através de mim. Sim. Se eu não refletir Cristo na vida delas... Quem mais vai refletir? Exatamente. E o que o mundo tem para oferecer né, é muito bom para os olhos. Sim. Mas, gente, coisas terríveis. Na né? escola mesmo, no nosso dia a gente tem visto tantas coisas que o mundo tem colocado como comum, como normal. E se a gente não fizer a diferença, a gente, nisso tudo, quem vai fazer, né? Então, assim, realmente é o Senhor para ter misericórdia. A gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento Sim. espiritual que só o Espírito Santo de Deus nos dá. Pra gente entender o que vem do Pai e o que não vem do Pai. Amém. É na oração que a gente faz isso. A oração, oração não é sobre os mais velhos. Né? Não, não, não é sobre um o relacionamento diário. É Se você, você conhecer conhece a sim. verdade. Quando o errado for apresentado, você vai, vai saber, tacar na hora, tem alguma coisa de errado. Você vai ter arma pra combater, é, né? Sim, sim. Você vai saber que a primeira é vontade de com a palavra do Senhor. Gente, Dom. nós temos muita coisa pra falar, mas a gente vai pro intervalo. Depois que a gente volta tem mais assunto, muito assunto bom pra gente falar ainda. <risos>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 Céus, Tu é Senhor, absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, oh, glória. Amém, gente. Amém. Glória a Deus, aqui nesse carro sabe cantar. Gente. <risos> Da Tech Music <risos> nesse programa! Gente, <risos> tá <a> <risos> é completo! Voltamos! No primeiro bloco a gente falou sobre assuntos muito importantes, sobre família, sobre faculdade, sobre propósito, sobre amizades. E agora a gente vai falar, gente, sobre feminismo. Eita! É, agora a é, coisa é, vai gente. Não, Não gente, assim, eu posso testemunhar sobre isso porque eu era uma louca feminista. Não <risos> sei. Sei. sei! Eu era, gente. Não sabia. Mas acontece que, na verdade, eu falo que eu era feminista, assim, gente, mas pra, pra ser sincera, eu nem sabia direito o que, que era. Era uma causa <risos> que eu falei, eu virei. Eu falei assim, gente, você pegou o eu um sou ser. É, é. é aquele negócio assim, nossa gente, eu não concordo com isso. Eu sou independente, não preciso de um homem na minha vida, então sou feminista. Pronto, acabou. Então essa era minha percepção de feminista, sabe? Totalmente errada. É você que era achava que não precisava de um homem na sua vida, Gente, Pois é. Então quando eu. Pois é. Pois é, pois é. Gente, quando eu né, cresci, eu cresci com a minha mãe, então lá em casa eu fui praticamente criada só as meninas, só as mulheres, com mulheres e tudo mais, sem, sem referência ah, sem referência de homem até os meus 13 anos que foi a época que eu me aproximei mais do meu pai então, antes desse período dos 13 anos eu vivia com minha mãe ali com a minha irmã, então todo mundo ali e sempre as mulheres da minha família que tiveram casamentos muito ruins falavam você uhum. não precisa se casar você não precisa de um homem, faz isso mesmo, estuda trabalha, seja independente, seja independente Tem o seu dinheiro É essa frase é mesmo, seja independente, você não precisa de homem na sua vida, então eu criei eu criei aquilo na minha cabeça e falei, tá bom, então, não preciso de homem na minha vida. Então, na, gente, na minha cabeça, no meu cronograma de vida, eu ia o quê? É, eu ia o quê? Estudar, me formar, ficar muito rica e não precisava de ninguém na minha vida. Só que o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. E tudo isso foi destruído. Amém. Eu quero que em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje eu já entendo igual eu tô falando, pelo menos, do meu exemplo, eu entendo que hoje existem várias mulheres que, gente, que falam que são, mas nem sabe o que é. é não verdade. conhecem, não moda, Principalmente né? as meninas mais gente, novas, né? É. Dá não meu caso. né? Anos, ah, minha amiga é, é, é, é então né? eu também sou. Mas nem procura saber, saber que é que é. o que é. Que é Ver, né, verdade o que a mídia mostra hoje em dia também, né? Mulheres totalmente é, independentes, né? Elas Não, não conseguem entender que você ser... É, Bem-sucedida profissionalmente, isso não impede você de também de ser bem-sucedida na sua vida sentimental, no seu casamento, dentro da sua família, né? Não tem um equilíbrio, né? É tudo muito radical, vamos falar assim, né? E quando o Senhor me falou, eu, quando tive essa mudança na minha vida, que eu entendi, eu falei, Jesus, o Senhor nos chamou pra ser família. Então não é assim que funciona, né? Não é assim. E, gente, aquela questão também da submissão, que por muito tempo eles, né, pegaram essa fase, submissão é a mulher é, obedecer o homem, tudo tem que ele manda fazer e é isso. Não, eles não entendem o que é essa palavra em si, então usam isso da forma que eles querem usar. Uhum. E falam, não, então esse aqui Então a mulher, ela sempre está por baixo a mulher Não, gente torce totalmente a submissão da palavra, né? é. da Bíblia né Eu amo como o Senhor fala das mulheres na Bíblia Como o Senhor, né? Tem várias mulheres incríveis na Bíblia Que o Senhor, né? Amou muito essas mulheres E assim, são exemplos pra nós Então não quer dizer que o Senhor amou menos as mulheres E deu mais oportunidade para os homens Não é assim que funciona Eu, eu percebo que... Esse negócio de feminismo, né, dessa independência, dessa autossuficiência é algo que entrou dentro da igreja sim, sim. sem é, a gente perceber de forma sutil. De eu, forma, eu, eu forma eu sutil. sutil. Sim, é. Porque isso não é só uma coisa que se vive fora da igreja. É algo que a gente vê hoje em dia acontecendo dentro da igreja. Esse individualismo ou essa coisa de primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou conquistar aquilo, primeiro eu vou formar, primeiro eu vou, vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou passar no meu concurso, depois é eu vou pensar em ter filho, né? E aí a gente não sabe que quando a gente conquista, eu faço por mim, pelo Léo, pelo meu marido, quando a gente conquista as coisas juntos, é bem mais gostoso, eu não comecei aonde eu estou hoje com o Léo, nós começamos lá, nós temos né, 12 anos de casado, 16 anos de relacionamento, nós começamos do zero, nós começamos juntos, eu concordo que para você casar, você tem que ter uma, uma estrutura, né? Mas eu discordo quando a gente acha que a gente já tem que ter tudo para casar. Eu sou caso depois que eu tiver a minha casa. Eu sou carro depois que eu, eu sou casa depois que eu tiver o meu carro. E isso eu não concordo. Eu acho que o construir junto é infinitamente melhor do que você, até porque a gente nunca está satisfeito. Não, Quando não. você quiser a casa, você quer é querer mobiliar a casa. Quando é, você mobiliar a casa, você vai querer ter um carro. Quando você tiver um carro, você vai... Então essa insatisfação do ser humano é constante. É constante. Então, tem sempre é vai querer constante. colocar alguma coisa na frente Falar, não, aí, isso pode esperar Que tem tenho isso aqui pra fazer E, e falar, ele foi tão ardiloso Que, que ele, ele veio roubando Esses pensamentos Esse sonho, hum. tanto das mulheres Como dos homens de, de querer construir Uma família De querer crescer junto Eu falo porque eu tenho a, a bebela de 5 anos Um dia desse ela me perguntou falou Mãe, por que, que eu preciso casar? Ela tem 5 anos, gente. É, gente! Você tá entendendo ele? Então, assim, você vê que Satanás, ele não espera você fazer 18 Oito anos. Pá, ele não, não espera é. a gente entender o que, que é as coisas. Ele, ele só vai cultivando ali, ó, né? Desde sempre, sem a igreja perceber. Então, eu vejo isso muito forte, tanto nas meninas como nos meninos, porque aí as mulheres são independentes, os meninos ficaram dependentes completamente, completamente, então. Porque eles estão, estão num um papel muito cômodo. Tudo. Tudo. A, a gente faz, faz tudo. tudo, a gente não uhum. precisa deles para nada. Então para que que ele vai se dar o trabalho de fazer alguma coisa? Então, o satanás ele é tão sutil que ele fez sem o povo perceber dentro Sim. da igreja que vai perder os princípios dia. bíblicos, né? Sim, totalmente. Totalmente. Se a gente fosse agora a gente sempre conversa sobre essas questões. A gente Sim. nós éramos feministas. Meu Deus. Assim querendo <risos> ou não a ideia, assim, nem que seja levemente a gente tinha essa essa ideia, né? Toda é, a questão é só da gente pensar em, em estudar primeiro, se formar e ah aí ah, eu vou conseguir meu emprego? Ó, a Pri mesmo falou. A e gente acaba criando é essa ideia, né? essa independência, então aí você acaba não se assim, não dando importância, ah, não vou namorar agora não, vou fazer outra coisa e vai indo, vou formar vou... primeiro. Só que a gente esquece que nós somos referências dentro da igreja e fora Sim. da igreja. E acabou que dentro da igreja nós estávamos sendo uma péssima referência para as meninas mais novas porque isso chegou ao nosso conhecimento foi quando assim Deus já já foi ele é perfeito que ele já né na você sabe né Andressa do caso né já chegou no nosso ouvido e falou assim, olha, eu não Já quero... Já trouxe a luz. Já Tem trouxe a falo, luz, porque é. a, a, uma pessoa virou para uma outra menina, mas ele falou assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Você não preocupa em, em ter relacionamento, você não preocupa Porque você casa, é empoderado. você olha é empoderado. na hora que... Sim, tudo igreja. Sim, de na hora igreja. Sim, <risos> E na hora, é, na hora que nós ouvimos isso, e a gente, meu Deus, aí a gente parou e sentou e falou assim, gente... Nós temos que nos posicionar, mas okay, nós não temos tá que nos posicionar como mulheres empoderadas, empoderadas, e sim como mulheres que serão submissas. Porque se a gente for parar, agora a gente estava comentando, se a gente for parar para pensar, Deus sempre, é, Jesus no ministério dele, ele sempre deu importância às mulheres. Não Demais. quer dizer que a mulher, ela, por ela ser menos citada... Ela não tem importância, assim como as crianças, mas pelo contrário, toda se a gente for parar para pensar, todas as vezes que mulheres são citadas, elas sempre são citadas se são viúvas que sejam amparadas pelos filhos, pela família, se não são a igreja ampara. Ou seja, ela sempre é dependente de alguém. Sim. Nenhuma parte da Bíblia quando a gente é citada uma mulher igual é, Noemi e Ruth. O que que Noemi aconselhou ela? A ir lá para Boaz então assim, todas as vezes mulheres são citadas, mostram ela sendo precisando né, de alguém. Ela precisa, de ser, de, ela precisa ser dependente. Ela, a, Ru, a Ruth tomou iniciativa seguindo a sogra dela, claro. Mas no fim das contas, quem, de quem que ela morreu dependente? De Gente, tem uma diferença de dependência para preguiça também, tá gente? Pelo amor de Deus Vamos entender isso aí Porque, ah, tá, tem, tem. É, porque eu vou não, mas eu vou ficar vou lá sentada é, Vou Minha. ficar lá, não vou fazer nada ah, Vou ficar tem. de Leme, braços cruzados A mulher virtuosa da Bíblia Ela trabalhava, ela cuidava é, dos é, negócios Ela, ela cuidava, gente, da da adora, cuidava da casa Então ela era uma mulher sábia que fazia tudo tudo, tudo. Sim, de uma gente. coisa que a Luciana era preguiça. É, gente, e é muito bom ser cuidado. Então, às vezes, eu, eu falo com as meninas, a gente sim, conversa muito sobre isso. A gente tava perdendo esse brilho, essa coisa de ser cuidado. É bom ah, Porque a gente ficava... eu fico boba <risos> com esse povo. Lutando. Sabe, pra... gente, que isso, deixa o Léo abrir a porta do carro, para, deixa ele cuidar Mais de Deus. mim, a, gente, a gente ama ser cuidada, por que não ter uma pessoa que a gente sabe que a gente pode contar, que a gente sabe que é um amparo, que a gente sabe que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. Ah não, para com isso gente Vai você ser amada, que vai ser cuidado. Isso, então a gente estava criando Nossa mentalidade e aí, assim você sabe o que, que eu reparo gente? Que essa mentalidade né, De individualismo, de querer Conquistar uhum. tudo primeiro, sabe o que estava que causando? É um desgaste Físico, emocional, sentimental E espiritual, porque Essa ganância de querer alcançar tudo De querer ser tudo, só gera frustração Sim. Porque quanto mais A gente corre atrás, mais coisas a gente quer e nunca alcança um, um ideal, então a gente não sabe descansar no Senhor, então você conversa com as mulheres hoje, elas estão cansadas, esgotadas, mal-humoradas, estressadas, depressivas o índice de suicídio hoje em dia de as jovens, adolescentes gente, é altíssimo porque alcança tenta alcançar um nível de perfeição Eu não estou falando de corpo estou falando de tudo em todas, em todas as áreas que não existe, e isso, gente, quando a gente não está debaixo do propósito do Senhor, só gera frustração, só gera cansaço, só gera desânimo. Quando a gente aprende a descansar no Pai e a entender que Ele tem um propósito para as nossas vidas as coisas fluem no momento certo esse negócio de querer demais, de querer ser, não nos leva a nada, só nos leva a um desgaste emocional muito grande, tem que parar de querer abraçar o mundo, abraçar tudo e aprender a ser filha do pai sim, descansem exatamente. no pai esperem no pai e cumprem o propósito, tem uma, né, eu já comentei quase dia, eu não gosto, quando eu converso com uma pessoa, eu falo não, você tem que, né é, buscar no Senhor, um direcionar para um relacionamento, não, eu não tenho pressa, gente, ou eu sou muito anormal, porque eu quero viver agora o que Deus tem para mim, eu sei que tudo tem um tempo, eu não quero é, é, é é, apreciar, é apressar, pular etapas antecipar, Não antecipar. é isso Eu não quero antecipar nada Pular etapas, não quero Mas eu quero viver o que Deus tem pra minha vida é Em é. todas as áreas E o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz Então não quer dizer que, gente Eu, eu já vi várias histórias da pessoa Ah, mas porque na minha família ninguém fica casado Não quer dizer que isso aconteceu nessa família Que vai acontecer com você também Tem uma frase que eu gosto não muito O legado da sua família não é o seu legado Reconstrua o seu legado Amém é não é porque os meus é pais têm um casamento perfeito que eu vou ter um casamento perfeito ou não é porque os meus pais né, não tiveram casamento ou porque eu não, eu não sei nem quem é o meu pai ou quem é a minha mãe, que eu não vou ter um casamento perfeito se você estiver enraizado no, no, no pai, buscando no Senhor vai acontecer é perfeito? Não mas vai, vai gente Vai acontecer as coisas do pai é, é, O relacionamento, o casamento É uma escolha diária Todos os dias eu escolho amar o Léo Todos os dias eu escolho perdoar o Léo Todos os dias eu escolho escutar ele Amém Todos os dias. Gente, dá tá uma dica, casa, hein? em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito assunto e o nosso tempo não Você dá. Tá é... Ai, não dá, Deus. mas tem a gente vai fala... A gente vai marcar um outro sinergia pra falar. Tem muito assunto Ai, e a gente tá não para. Tá, a gente? Fala, foi muito bom, gente, esse oh. tempo. Gente, que Por favor, Moisés, libera mais tempo em nome libera. de Jesus. Em oh. <risos> Gente, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O próximo dia a gente vai voltar, se Deus quiser, tá? Então, tchau pra vocês. Tchau. Até o próximo. Olá, queridos. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Para nós é um privilégio enorme de estar, mais uma vez, falando da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer a meditação de todos nós um texto que está no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos, talvez uns dois, três versículos aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1, 2, e vamos ler também o versículo 3. Está escrito assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado as vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então... Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas E põe à parte as que estiverem cheias Queridos, é, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração E eu quero compartilhar algo da parte de Deus A todos nós, todos vocês que estão nos dando a honra Com essa audiência maravilhosa Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa o Livro dos Reis é um livro histórico dos filhos de Israel, da nação de Israel. E o Livro dos Reis trata pelo menos de vários profetas, mas eu quero citar pelo menos dois deles. O profeta Elias, no primeiro Livro dos Reis, e o seu sucessor, o profeta Eliseu. Havia uma profecia é, sobre o profeta Elias, que o seu sucessor, ele mesmo falou isso né, com Eliseu, que se Eliseu o visse sendo tomado de si, ele podia pedir o que ele quisesse. E Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E então o que nós vemos na Bíblia é que o profeta Elias, ele operou, claro que através do poder de Deus, nove grandes sinais. E o profeta Eliseu, por sua vez, como ele pediu porção dobrada, ele operou 18 sinais. Um deles aconteceu até mesmo depois que ele havia morrido. E um desses sinais é esse que eu acabei de ler. Havia uma mulher em Israel que o seu marido era servo dos profetas. Era sim, servo dos profetas. E esse homem morreu e a dificuldade chegou, deixou a sua esposa em terríveis situações e em situações precárias, dívidas muito altas. Tanto é que nós lemos aqui, que o credor chegou e queria levar os dois filhos, isso era uma cultura da época em que quando alguém não tinha condição de quitar uma dívida, esse, esse alguém poderia tomar posse dos filhos e esses filhos iriam trabalhar até quitar a dívida que o pai ou que um parente próximo havia deixado, no caso aqui o seu pai. E os filhos dessa mulher estavam apavorados, assim como também essa mulher estava apavorada. Mas é bom lembrar que essa mulher era uma serva de Deus, assim como também o seu marido era um servo de Deus. Circunstâncias na vida sempre acontecem, interpéries na vida podem acontecer, não estamos livres disso. O certo é, aconteceu na vida dessa mulher, como pode acontecer na minha vida ou na sua vida. Né? E aconteceu com ela, e ela então foi recorrer ao homem de Deus. E quando ela chegou ao profeta Eliseu, ele perguntou para ela, o que, que, que eu tenho com isso? O que, que eu hei de fazer por você? E ele faz uma pergunta para ela, o que, que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite dentro de uma vasilha. Então o servo de Deus, movido pela fé, ele manda essa mulher pegar vasilhas com as suas vizinhas emprestadas e entrar para sua casa, e começar a despejar azeite naquelas vasilhas que estavam vazias. Para surpresa dessa mulher, se você continuar lendo esse capítulo 4 de Segundo Reis, você vai ver esse fato. Para surpresa dela, ela começou a despejar azeite em uma vasilha encheu e o azeite não parava. Despejou na segunda, a segunda também encheu e o azeite não parava. Despejou na terceira e assim consequentemente. Encheram-se todas as vasilhas que estavam ali. E então ela voltou no homem de Deus e perguntou, olha, eu fiz como o Senhor mandou, o que, que eu preciso fazer agora? E aquele homem de Deus, profeta Eliseu, falou assim com ela, vai, vende todo aquele azeite, paga as suas contas e vive do resto. E assim foi, ela voltou, vendeu aquele azeite, que era uma especiaria cara para sua época, pagou as dívidas e viveu tranquilamente ela e os seus filhos, do resto. O que eu quero dizer com essa palavra? Qual a, qual a lição de Deus para nós através dessa palavra? A provisão de Deus para as nossas vidas. Deus sempre provê algo para nós. Quando a gente pensa que está tudo acabado, quando a gente pensa que não tem mais solução, quando a gente pensa que não tem mais jeito, Deus nos surpreende. E eu quero te dizer nessa hora, talvez você esteja numa situação assim, uma situação desesperadora, mas eu quero te convidar Acredite no Senhor Confie em Deus Confie nos profetas que Deus tem levantado nesses últimos dias Tão somente confie E você verá a ação de Deus E a providência de Deus para a sua casa Nesse momento talvez Eu estou falando para alguém que esteja desesperado por uma situação Eu quero te convidar nessa hora Confie no Senhor Entregue o seu caminho ao Senhor Deposite a sua fé no Senhor Tão somente espere e você verá a recompensa daqueles que creem no Senhor. Você verá que a sua fé tem um valor extraordinário e que Deus vai agir segundo a sua fé. Se você crê nisso, eu quero te convidar a orar comigo nessa hora e crer na dependência de Deus, e crer na sustentabilidade de Deus e crer na providência de Deus. Ore comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão conosco. Pai, e quem sabe, estou falando nessa hora, a pessoas que estão apavoradas e não sabem o que fazer no dia de amanhã. Não sabe Senhor, o que fazer, porque as contas chegaram, acumularam e todas as forças se minguaram. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que assim como o Senhor agiu na vida dessa mulher e trouxe providência e provisão para ela, eu quero te pedir que o Senhor traga providência e provisão para essa família que está orando conosco agora. Senhor, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, tira toda, Senhor, turbulência. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que faça brotar um milagre nessa casa e nessa vida. Pai, nós confiamos no Senhor e nós continuaremos glorificar o Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e que essa palavra sirva de alento ao seu coração. Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar seus 85 anos de história. A do Senhor. De 21 a 24 de julho. Vem, sobre nós. Participação de Eliane de Oliveira. Eu vou chegar no tempo. Pastor Gilmar Fiusa, pastor Elio Enai Maia, Estela Laura. prometeu. Pastor Genival Bento Pastor Elienay Cabral A Lugiana. Pastor Nilson Gomes Pastor Josué Martins Pastor Abieser Apolinário Roseias de Paula Assembleia de Deus Caratinga 85 anos. De 21 a 24 de julho, no Centro de Convenções Dário Grossi, Avenida Mocir de Matos 49, Centro. As plenárias de Escola Bíblica de Obreiros acontecerão nos dias 22 e 23 de julho, de 8 às 17 horas, na Adec Templo Central, Rua Princesa Isabel 52, Centro. Realização: Assembleia de Deus Caratinga. Pastor Presidente: Eliseu Ferreira Coelho.